Bom dia, boa tarde, boa noite. para você que assiste o canal. Já vai deixando o like, inscrevendo no canal, que hoje tem vídeo de trollagem. Os idiotas. Então, como se funciona o jogo? Vamos ligar aqui? O jogo é assim. Já tô vendo a tela. Aqui apertou, tal, tá, tem que bater aqui, ó. O... Opa, só com aqui. Uma... tá. Mais ou menos é aquilo. Aí, o que, que acontece? Aparece um monstro. Uf. Aí eu vou fazer com meu irmão e vou mostrar pra vocês. Então vamos lá ver. Aperta play lá. Vamos consegue. Lia devagarzinho. Devagar. Não, faz devagarzinho, porque senão não consegue, não. Eu não vai conseguir agora. Não. <risos> é só três fases. Quem <risos> é não. Você já fez? Devagar, devagar agora. Devagarzinho. Chegou? Calma aí, calma aí, que ela tá no último finalzinho ali. <risos> Sou e viu. Vai devagar, vai devagar. better <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Então foi isso galera, espero que vocês tenham gostado Eu achei muito divertido, espero estar fazendo mais vezes Com coisas diferentes E esse é o vídeo de hoje, falou, fui! Ah. Ah. Ah.